salve salve meus amigos do canal tudo beleza bem-vindos aqui a mais um super vídeo eu sou o Rodrigo hoje aqui um jogaço para vocês e mais um vídeo top compensa ou não jogar BDO o famosíssimo Black Desert online pessoal vamos ver aqui eu te convido a se inscrever no canal ativar o Sininho deixar o seu gostei aí beleza ajuda muito o canal ajuda muito o vídeo o seu like e aí seu comentário. Então sem mais demora, vamos nessa. BDO, Black Desert Online, é um MMORPG de mapa gigante de mundo aberto, tá open world. Possivelmente você chegará aí às mil horas de game e não conhecerá ainda assim tudo no jogo, pessoal. Tão grande que é. Você pode customizar a qualquer momento, alterar a aparência. O seu personagem pode mudar Desde o formato de rosto Até detalhes mínimos Como a forma da boca e o nariz, por exemplo Que é uma coisa boa É um game tipo um second life Digamos assim, entendeu? Tu pode ter um navio no game, entendeu? Ter a sua casa Pode ter montarias Pode criar filhotes de montarias Sim, as montarias tem filhotes também Crafting perfeito Sistema de housing e muito mais. Um game completo. Porém, não há tradução para PC ainda. Apenas para Xbox. Tá bom, pessoal? Há profissões no game aí. Tu pode ser um artesão, você pode ser uh, um ferreiro, você pode ser um economista e por aí vai, certo? Observação. Respondendo aí o Felipe. Abração aí, Felipe. Não pode converter os ganhos. Para real, tá? Isso seria ilegal e dá ban. Dá banimento. É, porém, há arenas ranqueadas, pessoal. Embora o PVP não seja tão ideal, tá? Eu vou dizer por quê. Então, pensa bem antes de pisar PVP, tá bom? Mas por que, Rodrigo? Tem PKs? Tem, é, tem bug? Tem desbalanceamento? O que que tem? Já fala aqui, pessoal. Não é isso, não. Já fala aqui, tá bom? mecânica de jornada se você quer ter um equipamento melhor e aqui eu quero a sua opinião beleza comente a à vontade quer ter um, um item melhor tem que grindar muito mais entendeu ele é um game de grinding como assim tem que gastar algumas horas online para merecer um item melhor entendeu isso é verdade ou isso ou vai gastar um pouquinho mais né talvez não sei como é que é daí, eu joguei só aí né, o básico do game, mas em 50 horas de game, cara, é o melhor game que eu já vi na minha vida, viu? Por esse motivo eu diria sim que vale a pena jogar. Agora a polêmica, o recurso premium de classes permite que você teste o seu personagem que já vem com as skills todas, equipamentos que tu pode participar ali do pvp, entendeu? Livremente pvp 30 contra 30 e arena livre tá que é um treino, pode também usar buffs, debuffs à né? vontade ali nesse teste aí digamos de personagem né? é... um contra do pdo é o pvp agora vai tá? é uma life skill tensa demais pessoal, tá bom? existe que você acesse e muito game para grindar e aí te prepara para perder a sua social life, né? para morar no game, entendeu? Mas, pode compensar se tem tempo e se você é um player casual, né? Que sabe equilibrar as coisas, viu? Daí sim, mas realmente exige um certo grinding, né? O BDO para se dar bem. Um Pro. Sistema de progressão contínua, tá? Alguns... Contras casuais do game, tá? que é lag, DC, ping e reconnect, né? que pode variar de acordo com a sua região, pessoal, mas nada que impeça o jogo, viu? E a criação de personagens ali, que é prévia, ela é gratuita, pessoal, tá? ao iniciar o game ali, tu pode já usar buffs consumíveis de modo livre para essa avaliação. Isso é bom porque. É tipo assim, não tem que se jogar de cabeça naquele personagem, sem saber se vai gostar ou não dele, não é? Sacanagem, né? Então você realmente pode avaliar aqui, antes de jogar-se de cabeça e investir na sua classe aí, tá bom? É uma avaliação aí, gratuita, que o game te concede. Pro PVP, inclusive, hein? Uma coisa que pode te irritar um pouco no PVP... E eu quero a sua opinião aí, beleza? É dar a vitória, tá bom aí? De acordo assim com um meio semi-desbalanceado, entendeu? É um semi-desbalanceamento, digamos assim. Tem feito aí muitos players, como eu inclusive, alargar o PVP do BDO. A gente percebe isso pela mecânica do PVP. Os jogadores lá que não jogam nada hoje em dia... Né, os caras vão jogar lá Não, tem os players bons, mas tem os jogadores que estão Sem habilidade nenhuma Estão sem controle de habilidade Do PVP, a gente percebe isso 1 um Pro O farm de itens é igual para todos tá? Vários spots De baixo nível são valiosos tá? Não há privilégio aí, Aquele player lobo velho né, Que joga há anos Vai conquistar o um mesmo que um player iniciante Entendeu? Acho justo, né? Não KS no BDO, entendeu? Há spots aí para farmar sem problema. Pode farmar por uma hora tranquilamente aí, entendeu? Num farm solo, tá bom? Há áreas instanciadas aí nos mapas, tá bom? Então, pessoal, concluindo. É um jogo casual, contínuo. Digamos assim. Sistema fantástico de grinding, que eu adoro. E multi-opções em game, tá? Tu pode... É, ser um ferreiro, tu pode ter montarias ou pode se aventurar nas dungeons fantásticas do game Porém um contra aí tá aqui, a prosa e é contra, mas um contra que eu não gosto, que me irritou bastante É morrer e perder cristais aí no endgame tá, é, nos esportes do game Isso pode te envelhecer, te estressar um pouco né, na conta aí secundária que eu joguei emprestada né Cheguei até o, umas 50 horas de game, curti, depois peguei uma conta emprestada aí e joguei até o fim lá, né? Mas morri demais, perdi cristais, isso me estressou muito e, tipo, ficou meio sem lógica, né? Jogar no endgame daí. Entre prós e contras, BDO, dá para dizer sim que vale a pena jogar. É um game fantástico de mundo aberto, com mapa gigantesco. Você vai se divertir muito no PVP, ou no House ou montarias, ou com navio, ou com os amigos, enfim, com a sua guilda. A diversão é garantida. E aí, vale a pena cada byte baixado, beleza? Agora eu quero a sua opinião, comenta à vontade aí o que você acha, acha que compensa ou não o game. Valeu pessoal, fico por aqui, um forte abraço aí, tamo junto!